São mundos de alucinações Sem porquês nem razões Realidades alteradas são puras alucinações Verdades arranjadas com promessas e ilusões Às vezes coletivas são repetidas em bordões Mas nem sequer as correntes são sentidas como meros cordões São prisões dentro e fora de paredes são realidades alternativas que tu concebes São pesos e medidas a que tu cedes São verdades esquecidas pelos copos que bebes No fundo, preso a essas alucinações de verdade Mas o que será isso de verdade quando vives em alternativas à realidade? Procuras escapos em coisas que tem paz tempo e o tempo rumo preso em paredes carregadas Fundo que tua puridade, seja luminosa Enganas mais uns quantos com a tua verdade duvidosa Ó ou... fã da pessoa de alma caridosa Escondido por trás dessa besta bexigosa Procuras onde te matas de forma airosa Ungido <risos> na Natal um mal ensaiado são as vozes que falam de formas atrosas, augúrios, vis, algozes, sonoridades ensaiadas com poses, personagens, mensagens e dentes enozes. Clamam-me <risos> metidas ao barulho, carregam o cérebro de tanto entulho, sem nenhuma forma que as mates. Onde estão as cheias? Onde estão os escapos? Pirais, descendentes de pura loucura de autocensura, são vozes exteriorizadas que já ninguém atura. Fala-se sozinho, usando uma qualquer nomenclatura. Autoelogios de alfra. Ser altivo, mas nocivo, bruto que nem o Miura. Aficionado, conciso de um reflexo exterior, pior que Narciso. São os mundos de ilusões meus caros, esses que vivem por aí. Perdidos ao achado, eu ainda não escuro. Podem viver escondidos em eu de ti. <risos> escondidos e acreditados pela expressão. Foi num livro que eu li. <risos>